Agora eu vou te explicar um pouquinho o que não é Mind Free, porque as pessoas às vezes não conseguem entender o que é isso. Então, saiba a diferença. Mind Free não é uma versão de psicoterapia, não é uma abordagem de autoajuda, não é uma técnica para entender o passado ou corrigir suas crenças atuais, não encobre falhas, mas faz você ver as suas falhas como grandes mestres da sua vida, não trata das suas dificuldades, mas conecta com forças que você tem para superar essas dificuldades. É incrível como pôr consciência em temas subliminares da nossa vida, naturalmente dissolve temas negativos. E é isso que o Mindflame ensina. É isso que você aprende com o Mindflame. A luz da consciência dissolve o inimigo. Se trata de fazer amizade com a nossa própria alma. Com a sua própria alma. Que quando você faz amizade com a sua própria alma, você começa a lidar diferente com essa incessante luta que tem dentro de você, essa visão de túnel, de visão de... não enxerga as laterais, não enxergar o seu ponto de vista. Essa tendência de se perder em pensamentos e ficar divagando, ser controlado pelos próprios pensamentos, de ser guiado pelo seu piloto automático, de ser consumido pela negatividade. Tem um pensamento negativo te consome, leva outro outra, leva outro leva outro outra, quando você não consegue mais sair disso. De abandonar as coisas que revigoram a sua vida. Você faz só coisas que se desgastam. Chegando à exaustão muito rapidamente. De ter ser sonhos falsos para si mesmo. Fazer amizade com a sua própria alma permite superar isso tudo. Permite lidar com tudo isso aí de maneira mais assertiva. É preciso ter um paraquedas para usar quando a vida fica difícil porque a vida traz momentos difíceis. Aplicar práticas à sua rotina de forma que sejam sustentáveis a longo prazo. Aí você vai começar a construir um estilo de estresse um estilo de vida sustentável. Silêncio e atenção podem servir como um paraquedas de emergência. Aprender a utilizar o silêncio, a atenção, a concentração, a meditação, a reflexão, são paraquedas fantásticos para lidar com problemas difíceis, com dificuldades e com situações que a vida nos, inevitavelmente nos traz o silêncio e a atenção para manter a sua paz em um mundo agitado.